Ah, pessoal, como podem ver está um frio danado Está a nevar bastante Está a nevar bastante Mas ah, normalmente quando neva O frio reduz um pouquinho ah, Muita gente na paragem esperando pelo autocarro ah, Imagina com esse frio Estar tá esperando pelo autocarro Isso me faz lembrar quando eu vou para o ginásio com o Miranda E temos que esperar às vezes um pouquinho yeah, Então Está mesmo a nevar mesmo para carambas, como diz, como se diz em inglês, it's raining cats and dogs, <laughs> mas nesse caso seria nevar, como, mas nevada não raining, não Aí Eu você você é Chuve, reining, nevata, me ronda, achei que vão se poder com você. Ímbar, chover, raining, nevada, <laughs> ver, raining, é a tropa já me atropelou e fez. Não, pessoal, então é isso aí. Estamos aqui a caminhar um pouquinho. Ah, queremos comprar algumas coisas, então vamos para o shopping. E yeah, então, como podem ver, pá, já faz um uhum. ano que estamos aqui na Rússia. Com o meu camba aqui, Miranda. Não, meu irmão, dá, meu aumentar isso, só ficou doido. <risos> oh, na câmera não deu pra ver o que, que é. Ah, esse Miranda, esse Miranda. Gacho aqui é o assassino das brancas. Faça isso. Gacho aqui é o assassino. Faça isso. <risos> Esse vídeo vai chegar para alguém, Miranda. Só <risos> lhe provocar. E ah, pessoal, então... Epa, já foi... Já faz um ano, né? Realmente foi muito difícil, no princípio... Ah, se adaptar aqui... Este frio, que é uma das coisas que muita gente quer chegar, né? Devido à neve, o frio, mas... Quando chega-se aqui, é uma coisa que todo mundo quer correr, que todo mundo quer fugir eu sei que parece muito bonito tirar uma foto na neve né? fazer uma foto na neve publicar nas redes sociais com fundo todo branco bem bonito mas realmente é muito difícil por exemplo eu tô aqui a gravar esse vídeo aqui a pouco eu já vou parar de gravar porque já faz um minuto que estou a gravar e as minha, minhas mãos já estão a congelar e eu esqueci a luva em casa esqueci minha luva então pronto não, não mil. <risos> minha luva da da, da Zara né yeah. <risos> yeah. então assim já estou a cortar uh. Uh. casca Miranda tu estás a estragar o tênis Miranda Ô oh, Miranda estás a estragar o tênis então Miranda não esconde então ligaste o microfone tá ligado no microfone, o tipo, tipo <risos> Então, nos conta, Miranda, como é que tem sido essa experiência de estar aqui a viver na Rússia? Já faz um ano que estás aqui na Rússia é um, pouquinho, um pouquinho difícil Um pouquinho difícil? A princípio porque é longe da família, há muito tempo, Tem muita gente que pensa que é fácil, por exemplo, estar na Europa, está tudo bem Mas A parte mais difícil é ficar longe da tá, família Ficar é longe da família. Saudades de tudo. Mas cheguei em casa encontrar um uma cidade. mais Isso. <risos> mas... O resto... Tudo difícil. Uh, a Universidade é boa. Isso está bem. Difícil por causa da língua. Mas... Tudo bem. Uh, Concernando a cidade... Uma cidade bonita. Isso que é a capital. cidade yeah. Constativa porque é muito grande. sair de um sítio para outro. Uma hora, duas horas. Mas... Tem sido bom, muito bom. Uh, nessa parte da neve também não é muito boa, porque acredito que a televisão fez muita gente pensar que a neve é boa, porque é bonita, mas não é. Como podem ver, todos os dias temos que andar assim, com as mãos no bolso, a mão não pode ficar fora, se ficar fora por muito tempo. Acaba por ter um, uma queimadura de novo, é assim, A casa tem que estar cobrida. Não, a orelha fica toda, é isso, é isso, mas o nosso ano foi bom, né? completamos um ano aqui na Rússia, né, e, olha. Yeah.